Os números sorteados foram 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 23 e 25. Como foram seus jogos? Conheça as estratégias dos profissionais da Loto Fácil, clicando no primeiro link da descrição.